é de verdade construir uma história para esse país onde caiba toda a população. O projeto Reconexão Periferias nasceu a partir da deliberação do Congresso Nacional do PT, que em 2017 aprovou que o partido deveria voltar-se às bases, de onde surgiu ou seja, ampliar, fortalecer e dar centralidade às relações com os movimentos sociais através do debate das pautas das periferias. Desde outubro de 2017, a Fundação Perseu Abramo, instituição partidária criada em 1996, vem realizando este projeto em parceria com diversos atores e movimentos. A Fundação Friedrich Ebert Brasil é a fundação política alemã mais antiga e atua no Brasil há quase 40 anos para a promoção da democracia e da justiça social. Meu nome é Maria Auxiliadora dos Santos Reis, de Manaus, Amazonas. Submetemos o um projeto Oficina de Fotografia pela Associação Agricultores e Familiares da Comunidade Ribeirinha Tradicional de Jatuarana é uma associação e ela fica à margem esquerda do rio Amazonas. Meu nome completo é Mário Augusto da Rosa Dutra. No mundo da cultura, da cultura popular, eu sou conhecido como Mestre Guto. Estou falando de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Represento né? um coletivo, uma família de capoeira, chamado Africanamente Escola de Capoeira Angola. A nossa ação enquanto atividade periférica aqui é pensar a capoeira como um instrumento de transformação social. Meu nome é Mariana, eu represento o Instituto Reciclantes e eu sou do Rio de Janeiro, da capital. A gente trabalha com situações de carência que rodeiam a catação. Na periferia, se tornou um trabalho insalubre, custoso, estigmatizado. E a gente resolveu reverter essa visão e trabalhar bem de perto, trazendo dados que muitas vezes as pessoas não têm conhecimento e não podem ter, porque não, não tinha um grupo atuante nessa área. Meu nome é Josineide Santana Nascimento, conhecida como José Duma. Sou do movimento feminino Aua Nanã, do estado de Sergipe. O Aua Nanã é o grito de empoderamento das mulheres no mundo machista. A gente tem um movimento para empoderar as meninas dentro da capoeira e da sociedade. E a gente está promovendo oficinas, palestras, vivências para poder resgatar a mulher dentro do espaço espiritual e cultural. Então, meu nome é Augusto do Hip Hop, um dos criadores da Batalha da Ponte, né, que é a mãe de todas as batalhas aqui do estado do Acre. Né? Sou de Rio Branco, a gente está aí na, na correria há 33 anos. Começamos dançando break, depois aprendemos a grafitar e tivemos a necessidade de aprender o rap. E aí a gente teve que aprender a ser de tudo um pouco dentro do movimento. Meu nome é Adriana Margutti, o Coletivo Florestal Cagaita. O nosso território de atuação é o Brasil. Nós temos pessoas do Coletivo Florestal Cagaita Grosso, na Bahia, em Sergipe, as catadoras de mangaba, na região do Araguaia. A gente foi se aproximando de segmentos de povos e comunidades tradicionais que têm dificuldades na realidade de conseguir desenvolver projetos, fortalecer a visão dos povos e comunidades tradicionais dentro do modelo de desenvolvimento do Brasil. Meu nome é Tiago, eu sou agente de desenvolvimento comunitário na região 5 de Vila que A gente faz um trabalho no território de periferia, conhecido como Grande Terra Vermelha. E eu represento aí o Instituto do GG5, que começou em 2003 como um fórum local. A gente ofereceu aqui uma formação para coletivos, assim, usando os preceitos da economia solidária, que é uma tecnologia que ensina aí você lidar com grupos de uma forma linear, respeitando o ser humano, o meio ambiente, o bem viver, então é bem bacana. Bom, eu sou o Dracal Cardoso, sou a Facultadora da Tecnologia do Rio de trabalho de comunicação com o colega presidente. E eu sou a Jéssica, Jéssica Valuasso, moradora do bairro Pura Para, que é um bairro que fica na extremidade urbana rural né, da, da zona leste da cidade de Manaus. Hoje, o Coletivo de Vilança é um coletivo formado por jovens mulheres negras periféricas da cidade de Manaus e que usa da comunicação popular como né, instrumento de, de intervenção né, é, social. Eu sou Elisa Carvalho. Sou engenheira agrônoma, cooperada da Cooperativa de Trabalho Amater. Eu sou Daiane, sou associada da Circus, que é o Circuito de Interação de Redes Sociais, resido em Assis. Participar do Reconexão Periferias foi uma possibilidade da Cooperativa Amater se unir né, e realizar aqui o primeiro encontro regional de economia solidária, que reuniu produtoras, produtores, apoiadores de economia solidária, gestores, fazer o debate e, sobre as políticas públicas de economia solidária no nosso território. Uma grande oportunidade de um olhar para nossa força, para nossa potência, enquanto articulação regional. O projeto RECNO ele veio para inspirar, fortalecer e ser fonte viva né, para esses projetos. É fundamental essa reconexão porque a gente entende que existe um apartheid, né? essa ruptura que leva também às violências e leva também as impotências. para mim, a periferia é um lugar de lutas por espaço. Quando essa reconexão acontece, a gente ganha novas forças. Né? É bastante empoderador. Pensar a periferia não só na Amazônia, mas numa periferia no Brasil é se adaptar e se adaptar. Periferia é um local onde as pessoas foram marginalizadas, sendo que na periferia não existe marginal, existe sobrevivência Periferia é... A é liberdade é o mesmo que é até uma prisão. Porque é o que a gente tem mais rico na periferia são os seres humanos. A gente se conecta pelo nosso desejo comum de uma vida melhor, de um mundo mais justo e solidário para se viver. O projeto Reconexão, para a gente, foi tipo um catalisador. Então, reconectar, para mim, é, assim, é, é buscar a história do Brasil, é se livrar desse processo político é, colonialista que a gente vive desde sempre. Essa é uma história que não começa aqui e que nós não contamos sozinhos. Está no ar o Periferia é Periferia, um documentário do projeto Reconexão da Fundação Perseu Abramo e da Fundação Friedrich Ebert Brasil, que vai te levar para um passeio ao longo do território nacional, reconectando ideias, debates, opiniões e trajetórias acerca das inúmeras e variadas pautas das periferias.